Nesse vídeo eu vou explicar como aplicar o método de Newton-Raphson para determinar raízes de funções não lineares. E para isso eu vou fazer a aplicação de um problema envolvendo uma equação quadrática. Supondo a função y igual a 2x ao mais 5x menos 3, calcule as raízes da função usando o método de Newton-Raphson. Bom, esse é um método também conhecido como o método das tangentes, que é um caso particular do método das aproximações sucessivas deixando claro que o objetivo desse vídeo não é esmiuçar a teoria do método, mas sim mostrar a aplicação com um exemplo numérico. Ah, embora o método sirva para qualquer função não linear, para efeito didático, eu estou considerando uma equação de segundo grau. Bom, o método de Newton é um método que vai exigir uma interação considerando uma única tangente em cada ponto de um dado intervalo. E isso é feito considerando uma função chamada de função geradora g de x, que é dada pela diferença entre o valor a ser estipulado pela interação, valor que chamaremos de xi, e a razão entre a função do problema e a derivada dessa função. No caso, o subíndice i representa o número da interação do algoritmo. Vamos fazer a análise considerando a curva positiva gerada por uma função quadrática. Inicialmente, estipulamos um valor de x, que chamaremos de x1. Usamos x1 na função quadrática e a tangente desse ponto vai interceptar a abscissa do gráfico, fornecendo um novo valor a ser considerado, que agora será x2. Esse valor x2 é usado para obter o valor seguinte e assim sucessivamente até ocorrer a convergência, ou seja, x deve ser igual a g de x. Portanto, para aplicar o método, precisamos determinar o valor de xi em que teremos f de xi igual a zero. Para f de igual a zero, g de x será o próprio valor de xi, que será a raiz do problema. Em termos práticos, teremos um processo interativo. Manualmente pode ser um pouco trabalhoso, mas isso pode ser facilmente resolvido com o uso de computador no MATLAB ou até no Excel. Mas voltando para o nosso exemplo numérico, a derivada da função quadrática é 4x mais 5. Então, a equação geradora será x menos 2x² mais 5x menos 3 dividido por 4x mais 5. É nessa função que vamos substituir diferentes valores de x até obter a convergência entre o valor estipulado e o valor calculado. Como primeiro determinar a raiz positiva da função. Como primeira tentativa, vamos supor que o x seja igual a 1. Esse valor fornece uma função geradora igual a 0,555. Esse valor é diferente do x estipulado, então precisaremos fazer uma segunda aproximação. Por convenção, usamos como segundo valor o g de x encontrado na primeira tentativa. Então, a segunda tentativa, o x vai ser 0,555, que fornece uma g de x igual a 0,5. Para x igual a 0,555, teremos uma f de igual a 0,391. Comparando com a primeira tentativa, houve uma aproximação do novo valor de f(x) em relação a zero. Ah, mas para esse valor, obtemos uma g de x igual a 0,5. Quase convergiu, né? mas ainda podemos fazer mais uma tentativa para aproximar ainda mais os valores. Na terceira tentativa, vamos considerar x igual a 0,5, que é a g de x anterior, e agora sim obtemos a convergência, já que encontramos f de x igual a zero, que só será possível com o valor de uma das raízes. Por consequência, teremos uma g de x igual a 0,5. Portanto, essa será a raiz positiva da função. Agora, para encontrar a raiz negativa, vamos partir de x igual a menos 2. Para x igual a menos 2, teremos uma f de x igual a menos 5, ainda muito longe do zero. Com esse valor de x, obtemos uma g de x igual a menos 3,667. Como segunda tentativa, usamos como x o valor da g de x anterior, que fornece uma f de x igual a 5,555. Esse valor passou do zero. Isso significa que a raiz será um valor menor que "-2", e maior que "-3,667". Resolvendo a equação, obtemos uma g de x igual a "-3,092". Esse é o valor que usaremos para a próxima tentativa. Para x igual a menos 3,092, teremos uma f de xi igual a 0,661. Observe que esse valor já está mais próximo de zero. Resolvendo a equação, obtemos uma g de x igual a menos 3. Na quarta tentativa, para x igual a menos 3, obtemos uma f de igual a zero. Então, naturalmente, a g de x será menos 3. Ou seja, a raiz negativa da função é menos 3. Embora nesse vídeo eu também tenha mostrado como determinar a raiz negativa de uma função quadrática, nos processos industriais, a raiz positiva normalmente é a raiz de interesse. Mas sempre que for possível obter uma função não-linear, através de uma ajuste com dados experimentais, o parâmetro desconhecido será, por exemplo, a vazão de um sistema de bombeamento ou a composição de uma fase gasosa numa operação de absorção ou destilação, e essas variáveis necessariamente serão positivas.